Oi meus amores, eu sou a Nath, e começando mais um vídeo aqui no canal. Roda a vinheta! A internet está cheia de curiosidades sobre o Bob Esponja, tipo acender um fogo debaixo d'água, ter sorvete debaixo d'água, o Bob Esponja soltando bolha pelo vidro, e isso vai muito além. Por exemplo, quando aparece um pinheiro em alto mar. Detalhe, o pinheiro, para sobreviver, precisa de um tanque de respiração. Porque o coitado do pinheiro vai sobreviver debaixo d'água. É, eu queria saber onde está o nariz desse pinheiro né, e a boca para poder respirar. Mas enfim, já é muito fora do comum ter dinheiro de papel debaixo d'água. Mas aí o seu seriguejo trata de criar uma casa, um mundo de dinheiro que é 30 mil vezes sem lógica, que no nosso mundo, na, no mundo real, imagina no oceano. E não para por aí, não. O Zastrigueja é muito loucão. Ele começa a cheirar do nada, em um episódio, o traseiro de um... As nádegas. Vou falar bonitinho. As nádegas de um cliente dele. Tipo, tá tá? Todo mundo cheira nádegas. Tirando o cachorro, todo mundo cheira nádegas mesmo. Nádegas. Nádegas. Nádegas. Seu Striguejo também, ele do nada resolve mostrar a linda piscina dele, debaixo do mar. Gente, quando eu era criança isso fazia tanto sentido na minha cabeça. Tem um episódio também em que o Patrick simplesmente aparece com duas unhas. Literalmente duas unhas gigantes, que é no pé barra calcanhar, barra canela, barra perna. Que é isso daqui que tá aparecendo pra vocês, que eu não consigo identificar o que é dele que deixa ele em pé. Agora essa curiosidade, não é bem uma curiosidade? É uma curiosidade não é. Eu só descobri agora quando eu fui pesquisar. Que são os personagens do Bob Esponja, representa um dos sete pecados capitais. Isso me deixou muito eufórica, digamos assim. Porque eu fiquei assim, nossa, será que é mesmo? Fui comparar e é verdade. Por exemplo, o Gary, ele é a Gula. O Patrick é a preguiça, o Plankton é a inveja, o seu siriguejo é a ganância, o Lula Molusco é a própria ira e o Bob Esponja é a luxúria. Gente, isso faz muito sentido, porque dá certinho com eles. Eu não sei se eu fui a única pessoa a saber disso só agora, mas deixa nos comentários qual é a outra curiosidade que você sabe, que você descobriu há pouco tempo sobre o Bob Esponja e que você fazer fazia a mínima ideia quando era criança. Mas aí não vale pesquisar. Eu quero vir de você. O que você acha estranho hoje que antigamente você não nem se importava. Bom, meus amores, esse é o vídeo de hoje. Espero muito que gostem. Se inscreve no canal, deixe seu like e compartilhe esse vídeo com um amigo. Um beijão e até o próximo vídeo. Tchau!